O filme Vida, Life no título original norte-americano, retrata uma realidade fictícia vivida na Estação Espacial Internacional. Com personagens de diversas nacionalidades, o dia-a-dia -dia na órbita da Terra é mostrado de forma tranquila e engajada. Disponível no serviço de Xtreme Prime Video da Amazon, o filme é uma boa pedida para aprender a respiração enquanto causa uma reflexão existencial durante os 103 minutos de duração. wall 2008 é uma animação da Disney e da Pixar de 97 minutos. Esse filme, cujo roteiro e direção foram feitos por Andrew Stanton, aborda vários aspectos interessantes. Extremamente criativo e cativante ao mesmo tempo, em que mostra o romantismo entre dois referidos robôs, fornece diversos pontos relativos à questão do lixo que podem ser discutidos. Exterminador do Futuro 2, o julgamento final, lançado em 30 de agosto de 91, foi um filme produzido e dirigido por James Cameron. Sua produção custou 102 milhões. Esse filme trouxe, na época, o que havia de melhor em tecnologia e efeitos especiais. O diretor e produtor esperou cerca de seis anos para que os efeitos especiais tivessem tecnologia à altura de sua visão. Bem avaliado pela crítica, contendo na medida certa ação e cenas marcantes, como a cena de perseguição nos canais de esgoto e a famosa frase "Hasta la vista, baby». Elas têm belezas, vozes, traços e roupas bem distintas entre si, que marcam a personalidade de cada uma, de cada letra da tríade de cantoras francesas, L de Lucy, E de Elisa e J de Juliette ou simplesmente Elidia mas, no conjunto, as diferenças se harmonizam. A amizade nascida no conservatório do bairro de San Denis impulsionou a criação do grupo em 2013 e, depois, o sucesso já estrondoso no verão de 2015. Este foi o Fatec Indica do dia 30 de outubro. Lançado em 6 de novembro de 2014, Interestelar é um filme de ficção científica fruto de uma coprodução entre Reino Unido e Estados Unidos da América. A história se passa em um momento onde o planeta está entrando em um caos para a vida humana. Os recursos naturais estão ficando cada vez mais escassos devido às alterações climáticas, cada vez mais severas. Faltam alimentos, água potável e resistir às tempestades de areia está cada vez mais difícil. Interestelar é imperdível e igualmente fantástico para os amantes do gênero. Produzido pela Netflix e lançado em 2018, o filme Felicidade por um Fio retrata a transição capilar e as transformações pessoais vividas pela protagonista Violet Jones. A história começa mostrando Violet na infância, passando por alisamento térmico feito pela mãe e o bullying realizado por crianças da sua idade. Já adulta e bem sucedida no ramo publicitário, ainda passando por processos de alisamento capilar e excessivamente preocupada com a sua aparência. Embora possa parecer uma simples comédia romântica cujo o foco é transição capilar, o filme aborda de forma leve temas sérios e importantes. O filme extraordinário se baseia no livro, que leva o mesmo nome. A trama gira em torno da história de uma criança de 10 anos que possui uma síndrome. Não perca essa indicação incrível, que nos faz prestar mais atenção às pessoas ao nosso redor. Como sabemos, a tecnologia é excelente, se for bem utilizada. Porém, o uso excessivo pode trazer consequências sérias, o que é justamente o que Black Mirror apresenta. O lado obscuro do uso e da dependência total da tecnologia. Uma série instigante, cheia de suspense e que nos faz pensar o quão nociva a tecnologia pode ser se não soubermos usá-la. Não é à toa que a série conquistou seis M's, incluindo dois para melhor telefilme, com dois episódios vencedores. E você, já assistiu? Conta aqui pra gente o que achou. Desde 2009, o dia 13 de outubro, é celebrado o dia de Ada Lovelace. Nessa data, são realizados diversos eventos em todo o mundo, com o objetivo de chamar a atenção para as conquistas das mulheres na ciência, tecnologia, engenharia e matemática de forma a encorajar mais meninas a seguir carreira nessas áreas e apoiar as mulheres que exercem tais profissões. Quer saber mais? Corre na publicação do dia 13 de outubro.